tripla cidadania. Pode isso? Nós fizemos o reconhecimento da nossa cidadania italiana por sangue, tanto eu como meu marido e nossos dois filhos, Isabela e Leonardo. E quando as pessoas que nos conhecem sabem que a gente fez a cidadania italiana, a primeira pergunta é, mas e o Leonardo nasceu no México? Ele já tinha dupla cidadania. Como é que fica isso? A resposta é tripla cidadania. Bem, eu tenho que deixar claro aqui que eu não sou especialista no assunto, eu só vou contar um pouco do que eu sei e da nossa experiência. E pode ter tripla cidadania? No caso do Brasil, sim. O Brasil permite em algumas situações, tem alguns países que não.